Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao nosso assunto sobre humanização do parto. E agora, na verdade, a gente vai falar um pouquinho além do parto, vamos passar depois do nascimento. Logo que o bebê nasce, ele fica ali com a mãe na primeira hora de vida, a golden hour, e muitas vezes, infelizmente, o hospital, as enfermeiras, ou... Existe um protocolo dos hospitais de tirar o bebezinho ali da mãe, levar para o berçário, e depois fazer o quê? Dar banho no bebê. Dar um banho, passar o shampoo, colocar a roupinha e depois trazer o bebê todo lindão lá para sua família. E aí, vocês acham que esse banho é realmente necessário nesse momento? Os bebês devem tomar banho assim que nascem? Será? Colocar na máquina de lavar? Nem pensar, né gente? Pelo amor de Deus! Na verdade, é recomendação da Organização Mundial de Saúde. Não dar banho nas primeiras 24 horas. Aquela pasta branquinha, parece um, um requeijão ali envolvendo o bebê, Aquilo lá tem uma finalidade, aquilo serve para proteção. Aquilo é chamado de vernix caseoso. Ele envolve todo o bebê, ele hidrata a pele do bebê. Ele já tem um microbioma próprio, ele protege o bebê, ele confere imunidade para o bebê. Então é recomendado que você não dê banho no seu bebê nas primeiras 24 horas de vida. Se a gente for observar a natureza, qual animal na natureza que o bebezinho, que o filhote acabou de nascer, que vai ali dar um banho? Qual? Nenhum. Os únicos que infelizmente fazem isso somos nós, na verdade fazíamos, porque com a nossa nova medicina cada vez mais humanizada e cada vez mais em busca de estudos e evidências científicas, foi comprovado realmente que não é para ser retirada essa proteção. E infelizmente a gente viu isso na pele, né? como pai, a gente vive isso com nossos pacientes, mas na pele eu vivi realmente como mãe. Depois de acompanhar congressos e me informar cada vez mais sobre esse movimento de humanização e como melhorar as condições de saúde, principalmente para os nossos bebês, é, a gente estudou muito sobre essa questão de não dar banho, que não precisa, porque confere imunidade, diminui o risco de ter dermatites, infecções de pele, alergias, enfim. Então eu sabia que eu já queria isso para minha filha. E quando eu estava ali no final da minha gravidez, a minha segunda gestação, a gente foi decidir qual hospital que a gente ia ter e, por acaso, no dia que minha bolsa estourou, o domingo já estava no hospital acompanhando o é, trabalho de parto de mais duas pacientes dele. Então, ele falou, bom, vem para cá, que eu tô aqui, e a gente já fica por aqui, eu já consigo dar assistência para todo mundo. E esse hospital, eu cheguei e tive uma surpresa muito desagradável, porque eu cheguei lá e fui fazer a minha internação e falei, olha, só para avisar, eu não quero dar banho na minha bebê assim que ela nascer. E eu fui muito mal interpretada com isso e as pessoas acharam um absurdo e falando que não, que isso é protocolo do hospital e tem que ser dado. Detalhe de novo, vou falar o que eu falei no começo. É recomendação da Organização Mundial de Saúde, não é da nossa cabeça não. E eu até comentei, falei, nossa, mas tem tantos congressos, tantos trabalhos científicos falando, pediatras falando sobre isso, a Organização Mundial de Saúde falando, que é importante não dar banho nessas primeiras 24 horas, que na verdade o bebê não precisaria nem tomar banho no hospital, poderia sim tomar banho na casa quando estivesse alta. Eu gostaria de fazer isso com a minha filha. Ah, não, doutora, é impossível, não dá, isso não pode. E o problema maior, que o que mais me intrigou, é que ninguém sabia dizer o porquê. Ninguém falou, olha, não pode por isso ou por aquilo, eu Era não pode porque não pode. Não pode porque não pode, não pode porque é protocolo, não pode porque é a ordem do hospital. E eu, ah, mas é ordem de quem? Até que eu fui indo buscar informação buscar informação. E a última resposta que chegou pra mim é que eles dão banho nos bebês por uma proteção da equipe de enfermagem. Ou seja, vamos prejudicar o bebê, mas vamos proteger a equipe que dá assistência. Aí eu falei, gente, não né? é só enfermagem a luva, né? Foi dada essa resposta pra gente que a bebê teria que tomar banho sim e que isso era pra proteger a enfermagem. E eu achei aquilo de um absurdo, de uma coisa. eu falei, mas cadê a assistência humanizada? Cadê o olhar pro paciente em primeiro lugar? Cadê o respeito com as vontades de cada um? E simplesmente, como eu tava ali em trabalho de parto, meu bolsa tinha misturado, mas tava no início ainda, a gente saiu daquele hospital e eu fui buscar um outro hospital que pudesse me trazer essa segurança de ter respeitado a minha vontade. Então, minha filha Isabela foi tomar o primeiro banho dela, onde? Em casa. em casa. Com a gente. Com tranquilamente, a gente. tranquilamente, sossegado, luz baixa, musiquinha tocando, com todo o conforto de casa. Principalmente por ter sido um parto tranquilo, foi um parto de baixo risco, então não tinha nenhuma indicação de dar banho ao bebê. E a gente foi atrás do que é o direito de nós, como pacientes, não só como médicos, mas como pacientes também. Então é direito de cada um. Conversem, se vocês tiverem esse desejo, busquem informações. Existem vários artigos falando sobre isso, vários pediatras falando dos benefícios da gente manter essa proteção natural. Eu sempre falo, a natureza, ela é mais inteligente do que todos nós juntos. Então vamos ouvir um pouco a natureza, o que, ela, o que a natureza está falando para gente? Evitar esse excesso né, de medicamentos, de procedimentos. Isso aí tem que ser em pequenas exceções, raríssimas exceções. Quanto mais natural, melhor. E o mais natural, sem sombra de dúvida, é deixar o bebezinho nascer, como ele realmente veio ao mundo, com a proteção dele. Tudo isso tem um porquê fisiológico. Não é porque é bonito, não é muito menos porque é moda. Isso aí é natureza. Pensar que isso é assim há milhares e milhares de anos, desde que nós estamos na Terra. Sem contar o maior dos benefícios, né? quando chega aquela visita chata no hospital, que é louca pra ficar beijando a criança, você fala, olha, nasceu pela vagina e não tomou banho. Resolvido <risos> o problema. <risos> Você vai espantar todas as vistas de quererem beijar teu filho. <risos> Mas essa recomendação é independente do tipo de parto. Bebezinho que nasce de cesariana também. Ele também. pode, deve ficar sem tomar banho, principalmente nas primeiras 24 horas. Depois, se a família quiser dar o banho ali no hospital, pais de primeira viagem, que às vezes se sentem um pouquinho inseguros, quiserem dar o primeiro banho ali com a assistência do, da equipe de enfermagem, vocês podem pedir. Mas principalmente nas primeiras 24 horas, de verdade, protejam os filhos de vocês. E muitos pais, assim, que são de primeira viagem, que são inseguros, que têm medo, não tenham medo, gente, confiem na natureza de vocês. É claro que sempre vai ter aquela tia, a vovó, pessoas da família, cada um dá um palpite de um jeito, mas você pode pegar isso, ouvir, registrar algumas coisas, mas de verdade, o que mais vai valer para você é o seu feeling, aquilo que você tá sentindo, ouvir a sua voz interior. Colocar ali a sua natureza para deixar agir. Com certeza você vai conseguir dar o um banho no seu bebê. Só fazer com calma. Primeiro ponto, não colocar a cabecinha do bebê dentro d'água já tá ótimo. Às vezes o primeiro banho sai meio desajeitado, assim como as primeiras trocas de fralda, mas com o tempo, com respeito, lembrando dos limites de cada um, vocês vão se conhecendo, esse vínculo vai sendo formado e você vai tomando cada vez mais confiança no que você está fazendo. Então coloque a mão na massa mesmo, o filho é teu, cuidem, amem muito e confiem na sua natureza. É isso aí, pessoal. Gostaram do tema? Gostaram do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, comentem, indiquem para as amigas, e a semana que vem a gente volta com mais temas pra vocês, tá ok? Um beijo grande pra vocês. Ah, não precisa ficar preocupada com o bebê não, se ele não vai ficar cheiroso. O bebê nasce cheirozinho sim, tá bom? E vocês podem ali, não precisa dar banho, mas pode secar com a compressa, pode colocar roupinha normal. Nas meninas dá pra colocar lacinho, dá pra colocar touquinha. Fiquem tranquilos, tá bom? O bebê vai ficar lindo do mesmo jeito, mas mais importante do que a beleza, gente, é ele estar saudável, cuidar da saúde em primeiro lugar, tá bom? E lindo eles já são de qualquer jeito, né? Mesmo sujinhos, tá bom? Beijo, queridos, obrigada! Eu já tinha dado tchau, ela voltou. <risos>